aos surdos faz ouvir e aos mudos falar Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs A Bíblia é uma carta de amor do pai aos filhos E os profetas são os primeiros que trazem essa mensagem Hoje Isaías fala para um povo que está sofrendo Porque é um povo que está exilado Tal como os refugiados que nós vemos no nosso tempo É um povo que está distante da sua terra E agora eles se encontram deprimidos A palavra de Deus pela boca de Isaías é Criai ânimo, não temais Esta é a palavra de Aqueles que estão deprimidos. Também nós vivemos tempos em que muitas pessoas sofrem com a depressão, que não é frescura, é uma doença da alma e por trás dela existe uma ferida, talvez por conta de uma perda ainda a ser trabalhada e tantas outras questões que podem ser invisíveis aos olhos de muitos. É algo que precisa de tratamento adequado, mas precisa, acima de tudo, de acolhida, de ânimo da parte daqueles que estão ao redor, para com esses que, por tantas razões, perdem o ânimo de viver, o sentido, o sabor da vida. Julgar seria muito fácil se disséssemos que tal pessoa é preguiçosa, tal pessoa é complicada. E tantas outras coisas como rótulos que podemos colocar nela. A palavra de Deus nos diz, Dizei aos deprimidos, criai ânimo. Os cristãos são aqueles que ao beber desta palavra, tem que comunicá-la também. Palavras que reergam as pessoas, como nós ouvimos no Salmo, que Deus reergue. Palavras que norteiem. A palavra é um canal de comunicação por excelência que pode carregar consigo muitas coisas. Como também pode não carregar nada quando nós dizemos palavras ao vento, por vezes vazias, não é? Mas ela pode carregar também o verdadeiro amor, no cuidado com o outro, no estímulo que nós podemos fazer para gerar no outro algo de bom. Assim como pode trazer também algo que vai afetar a pessoa por toda a sua vida. Uma palavra tem esse poder, tanto de guiar, de levantar, quanto de destruir a palavra de Deus aquela que vem nos corrigir. Porque nós temos um Deus que nos ama. A palavra de Deus com P maiúsculo, palavra, é o verbo. O que é um verbo, gente? Verbo é ação, não é? É movimento. E esta palavra não é apenas escrita. Essa palavra é viva, é o próprio Jesus. Deus Pai quis que esta palavra estivesse caminhando no meio dos homens, presente. E essa palavra também se encontra na Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E nós vemos que a palavra que por meio de Isaías, profetiza que virá aquele que vai fazer do deserto jogar a, jorrar água, aquele que vai trazer visão aos cegos permitir com que os surdos ouçam, com que os mudos falam, agora encontra a sua concretização em Jesus Cristo. No evangelho de hoje Jesus realiza isso. O evangelho começa falando sobre a jornada de Jesus, porque ele passa por todos esses lugares e porque a palavra faz questão de falar da sua trajetória, porque ele está em território pagão, é lá que a palavra precisa chegar, não é apenas para um grupo específico de pessoas, essa palavra precisa ser anunciada e trazem a ele um homem surdo. Não é um surdo mudo, como nós às vezes falamos, é um surdo que tem dificuldade de falar. Assim como muitos surdos que por conta da sua incapacidade de escutar, Talvez não desenvolvam a fala. Não quer dizer que eles não têm potencialidade para falar. Tanto é que eles emitem alguns sons, né? muitos deles. A menos que haja uma deficiência mesmo de mudez. Mas eles têm esta possibilidade de desenvolver a oralidade. O que lhes falta é a escuta para que eles possam trabalhar isso. Hoje Jesus ao olhar para aquele surdo... Tira este homem da multidão, lá onde há muitas vozes, lá onde há muito barulho e Jesus leva o surdo para um lugar à parte. Isto é, Jesus permite ao surdo fazer no silêncio, e aqui é um silêncio não simplesmente fisicamente falando, né, na, na questão auditiva, é o silêncio interior, porque ele já não ouvia, mas era preciso que ele fizesse uma experiência mais profunda com o Senhor É o um encontro pessoal com Jesus O Senhor então toca nos seus ouvidos E depois faz um gesto um tanto estranho Ele toca na própria boca De onde ele retira sua saliva E coloca na língua daquele surdo Por que será que o Senhor faz esse gesto? Justamente porque Deus, lá no Antigo Testamento, no Gênesis, é aquele que sopra a vida, a ânima, que é a alma, aquilo que dá ânimo ao corpo, que move o corpo. Deus sopra o Espírito sobre o ser humano e aí ele passa a viver. E agora ele faz o mesmo gesto ao tocar na saliva, que significa também o sopro da vida Jesus traz vida àquele homem que vivia como morto. Porque se hoje nós temos muitos surdos ainda marginalizados, mesmo que se abra um espaço para eles, tanto nas escolas quanto em outros ambientes públicos, né? até mesmo é, na televisão, há mais facilidades do que outros tempos em termos de comunicação, ainda assim muitos vivem à margem. Imagine naquele tempo... Jesus, ao dar aquele homem a capacidade de escutar, primeiro, ele proporciona essa possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Depois, de interagir com as pessoas, de sentir-se também presente, participante. Você já se imaginou, sem a audição ou sem a fala, como seria a sua vida? Você teria que se adaptar muito mais, verdade ou não é? Isso faz com que a gente se coloque no lugar dessas pessoas Jesus agora traz esse homem para o meio daqueles outros Devolvendo a ele a dignidade, a possibilidade de ser chamado filho de Deus Porque toda e qualquer deficiência naquela época era vista como um mal Como um castigo de Deus E nunca foi e jamais será assim essas pessoas precisam da acolhida. E é justamente isso que Jesus faz. Agora ele pode escutar a palavra. E ele pode com os lábios abertos também anunciar essa palavra. Qual é a palavra que o Senhor diz ao tocar nesse homem? É fatá. O que ela quer dizer? Ah, Abre-te. Abre-te. Hoje o Senhor quer tocar também muitos de nós que talvez tenhamos uma surdez, que é aquela que leva a um fechamento. É interessante, tem algumas pessoas que quando colocam o seu fone de ouvido, ou estão no seu smartphone, parece que foram para um universo paralelo, não é? Estão em outro planeta, como se até se desligassem daqueles que estão à sua volta. Não que haja... Nada de errado em ouvir música em alguns ambientes, quando você faz uma caminhada, ou seja lá onde você estiver. Mas se isso se torna uma fuga para você interagir com outras pessoas, quer dizer que existe aqui uma surdez de fechamento. E no mundo tão individualista como o nosso, Jesus também quer nos tocar e dizer, abre-te, abre-te ao outro. É a capacidade de nós nos comunicarmos de nós dialogarmos. Uma criança, muito mais do que ser nutrida, do que ter uma boa escola, do que ter segurança, e tudo isso é necessário, fundamental, para um bom desenvolvimento, ela precisa de palavras de afeto, palavras de correção, palavras que deem segurança. Quando uma pessoa está apaixonada, ela tem necessidade de expressar isso também em palavras. A palavra flui de uma forma muito natural quando nós estamos com os amigos. Porque lá, com aquelas pessoas, a gente sabe que a gente pode ser melhor compreendido. E não precisa ficar medindo palavras. A palavra abarca esse grande amor. Mas a palavra também pode ser destruidora, pode arrasar as vidas hoje nós vemos palavras que são disparadas como uma flecha e que podem atingir as pessoas e depois de disparadas sejam elas escritas ou faladas não tem mais volta e principalmente hoje nos meios de, de comunicação, nas redes sociais quantas palavras de ódio são como que Vomitadas sobre os outros Nós devemos repensar tudo isso Qual é o intuito disso? Está aí a dificuldade de dialogar O diálogo requer a interação entre duas pessoas Se não é monólogo, não é verdade? Se somente é um que fala, não é diálogo É um caminho de duas vias Eu escuto e eu falo Agora, quando eu me fecho à escuta quando eu acho que eu tenho a razão em tudo, eu estou me tornando verdadeiramente um surdo. Estou perdendo a capacidade até mesmo de evangelizar. É claro que num diálogo não é preciso que nós abramos mão da nossa fé, da nossa convicção, dos nossos valores. Mas é preciso ter a sensibilidade de ouvir o outro... E até mesmo perceber a sua ferida para que depois a gente possa oferecer o remédio como cristãos. Agora se você como cristão se coloca como o sabe tudo, acima de toda a verdade do bem e do mal e apresenta para a pessoa como que uma receita de bolo que ela deve fazer, dificilmente ela vai escutar. Mas quando uma pessoa é escutada, acolhida, ainda que você não concorde com o que ela diz você tem uma possibilidade muito maior de fazer uma conexão com essa pessoa e encontrar um terreno mais aberto para propor. A palavra de Deus jamais vai ser imposta, é sempre uma proposta de Jesus Cristo. E daí que nós podemos entrar com a evangelização. Por que será que os pecadores públicos, as pessoas que eram mal vistas, elas se sentiam atraídas por Jesus e se sentiam tão à vontade diante de Jesus? Será que é porque Jesus concordava com tudo aquilo que elas faziam ou porque o Senhor as via além do seu pecado? Porque o Senhor trazia uma mensagem para elas que gerava conversão. Nós precisamos estar abertos a esta palavra que forma a esta palavra que estrutura, a esta palavra que é vida. E quando nós somos capazes de ao ouvir, escutar a pessoa, não apenas ouvir, não é como algo físico, mas escutar, ou seja, acolher a sua dor, acolher a sua experiência, nós encontramos então um campo aberto para poder semear. Que nós possamos, amados irmãos, sair do individualismo cada vez mais, olhar para o outro como um terreno sagrado, que precisa sim ser cultivado, que não está pronto totalmente, não está maduro o suficiente, mas que tem uma possibilidade muito grande de uma graça, atingindo este local, crescer. Que hoje nós nos tornemos pessoas de mais diálogo, primeiramente, escutando a Deus, silenciando o coração, para que nós depois aprendamos também a escutar uns aos outros e daí anunciar aquilo que vem de Deus. Aquilo que não é mensagem nossa, aquilo que é mensagem do Senhor e por si só é capaz de produzir frutos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, Criador do céu,